E vamos do primeiro um streaming, uma série de 2020, esse quadro aí que a gente estava devendo há muito tempo, né? Sim. E se você não conhece, eu vou explicar um pouquinho e a gente vai deixar um card aqui, mas só ver depois daqui, tá? É, pra vocês saberem, a gente dá quatro opções de streaming e dentro desses streams a gente dá uma série pra vocês poderem assistir. Então vamos lá, né? Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse é em Cores. A primeira dica vem da HBO GO e é a série nova, a série de terror, que é The Outsider. Caso você goste desse estilo de terror, que é investigativo, tem crime, tem policial, tem detetive e tal, você vai gostar bastante. Ela tá no segundo, terceiro episódio, então você já pode correr ali atrás. Mas é uma série que no início ela é muito investigativa, é uma ótima narrativa, é HBO GO. Tem HBO de qualidade, aquele selinho de HBO, mas com o tempo, ela primeiro ela trabalha muito os personagens em si pra você poder saber o que vem de cada um, o que esperar de cada um, mas depois o sobrenatural começa a aparecer e vai ficando muito, muito interessante. É uma série que ela parece que vai ser uma coisa muito fechada, ela é baseada no livro do Stephen King, então parece que vai ser uma coisa de temporada só, mas ela tá muito, muito boa por conta do ritmo dela e é aquele tipo de série que eu sempre falo que eu amo, que é... Todo mundo, ou tinha que estar na cadeia, ou no psicólogo. Então, dá uma olhada lá. Tem bastante terror, tem bastante investigação, é muito boa. de Outsider. gol. meu gol. Eu vou pegar um pouco mais leve que o Mickey, mas não tão leve, porque eu vou pro Crunchyroll falar de Gundam Wing. Maior Crunchyroller, Maior Crunchyroller possível. Eu vou falar de Gundam Wing porque eu amava na infância e eu não entendia todos os debates políticos que tinham no anime. Primeiro porque tem robôs, eu só via pelos robôs, eu admito. Não. Justo. Não, eu eu amo falando. robôs. Mas a questão é, tem uns debates políticos muito sérios, porque é uma colônia de humanos na lua. E é todos os debates de como é que você lida com duas colônias de seres humanos que não estão na Terra. E agora tem robô envolvido. E tem robôs gigantes que viram aviões. É Transformers na Lua. É Transformers <risos> na Lua. Só que é mais legal. E tem os meninos, são tipo cinco meninos, eu tenho certeza pessoas que eles são gays. Mas eles não são, porque afinal. É... Anos 90. É. Gays não existiam. Gays não existiam nos anos 90, pro japonês. Pelo amor de Deus, existia. Não existia, gente tá aqui. Os japoneses têm suas sutilezas, então assim, eu não digo que eles não são gays, mas eu também não digo que eles são. Mas ao mesmo tempo. Não importa, porque o planeta estava em guerra contra a Lua, então tem robôs gigantes e meninos de 15 anos tentando resolver a guerra. Tem outras prioridades além da orientação sexual. É, é, importante, é importante a orientação É importante, é legal e tal. e tal. Tem uns rolês muito debatíveis ali dentro. Mas eu acho que salvar o planeta está um pouco na momento. A gente devia estar pensando isso agora, inclusive. Mas a gente vê, né? Eles estão melhores que a gente, porque eles já estão até na Lua. Mas se você quiser ver meninos de 15 anos brigando com organizações fascistas, veja a Gundam Wing. No Crunchyroll. O terceiro streaming aqui com dica vai ser pra Netflix. A boa é a Netflix, né? E vai ser a última temporada do meu querido Jack Horseman. Que eu não podia deixar de falar de BoJack em um streaming, uma série. Que... A gente até tem um vídeo é... sobre BoJack é... de tão carinho que tem isso. Tu... Eu não consigo superar aquele grupo maravilhoso, disfuncional que assim como The outside, as pessoas de que estão tá na cadeia ou no psicólogo. Ou nos dois. É, e no caso, essa eu acho que é uma grande questão que anda rolando. Eu não vou dar spoiler, mas e Bojack é que eu tô falando como um todo, não só a última temporada, mas é você ver como é que aqueles personagens que estão no meio de Hollywood, que é uma indústria, que é um mundo muito, muito nocivo e hostil pra todo mundo, que a gente acha que, assim, que a vida da celebridade é fácil e é tudo maravilhoso. Claro, tem as suas partes boas, mas assim, tem muita coisa ruim acontecendo, muita coisa nociva acontecendo ali, e a gente vai vendo como é que eles são humanos, às vezes são humanos, cavalos, gatos, assim, são personagens lá dentro. Mas, mas todos eles têm um, é, a vontade de viver em comunidade. Eles na, e todo mundo tem seus problemas, e todo mundo tenta de alguma forma lidar dia após dia com seus próprios demônios, que eu acho que é o que todo mundo passa na vida. Todo santo dia até os finais de nossos tempos, que é sempre uma dificuldade e a gente tentando superar as coisas uma, uma coisa após a outra. Só que é muito bacana como é que o Bojack trata isso com responsabilidade, saúde mental e também de surtos. Eu acho que mostrar como um ser humano, ou aquelas pessoas, ou aqueles bichos ali, conseguem ser horríveis, e aquilo tem consequências na vida de outras pessoas, e muitas vezes as consequências voltam pra você. Sim. E eles têm um cuidado muito grande pra mostrar o que está acontecendo, o surto que está tendo, ele não é do nada, ele uhum. acontece progressivamente, mas ele não pode justificado. É uma, série, é uma série incrível, sinceramente, pra mim, eu nunca tive medo de falar que já falei aqui no canal, que é a série que melhor trabalha de saúde mental, na minha opinião, e eu recomendo muito, caso você não tenha começado, caso você esteja também com o um pé atrás, eu tive um pé atrás, porque era desenho, não tava muito nessa vibe na época, mas eu comecei a assistir e fiquei, mordi a língua e fiquei completamente apaixonado pela série. Dá uma olhada, Bojack Horseman na Netflix. E fechando nosso stream e uma série, eu vou falar de Prime Video e eu vou falar de Tony Rock. Porque assim, não tem como não amar Liz Lemon. Eu acho que principalmente agora, que a gente tá muito mais no meio corporativo, já que a gente é adulto, a gente entende por que ela sempre fala nossa, como a semana tá difícil e é só quarta-feira. É, e audiovisual também não é só flor, gente. É um inferno, vezes. Não eles. é. Então assim, a gente vê muitas coisas que elas passam e eu falo putz, né? Eu tô entendendo o que você tá dizendo. Tem uma galera muito doida naquela série e eu acho que assim, o fato deles serem muito doidos, a gente olhar e falar, nossa, isso nunca aconteceria. E aí acontece na sua vida e você fala, putz, é verdade, as pessoas são surtadas. É importante pra gente entender que todas as situações absurdas na comédia, elas são absurdas até você passar por elas. Né? E eu gosto muito do negócio da The Rock, como é que ela fala de audiovisual como um todo. Por mais que aquilo dali esteja passando na televisão, Sim. você vê que a produção de um conteúdo audiovisual é um negócio. Exaustivo às vezes, estressante, mas no final está, tem que aparecer, Sim. tem que estar tá lá. 8 horas da noite o programa está rodando, tá todo mundo lindo, ninguém está sofrendo. E aí depois fecha a cortina e vai todo mundo para a terapia. Guilty. <risos> e é isso, a gente tem que aceitar essas coisas. Eu acho que o Rock, ele dá um, um respiro pra você saber que tipo, não está acontecendo só com você. É absurdo, é bizarro, mas não está acontecendo só com você. Então se você precisar um pouquinho dar uma risada, às vezes de nervoso, eu indico o Rock Rock Prime Video. E agora, né, dando uma recapitulada aqui, gente, as séries que foram faladas nesse stream uma série. Eu comecei com HBO GO com The Outsider, depois... Aí eu vim pro Crunchyroll com Gundam Win. Depois a gente teve Netflix com o um bom e BoJack Horseman. E a gente terminou com Prime Video com Rock. E agora a gente quer saber de você, gente, comenta aqui se você já assistiu, se você gostou das indicações aqui, ficou curioso. Se vocês já assistem todos esses... <risos> É possível, né? É, a gente assiste, a gente tá tentando. Eu, então, só. assim, fala pra gente qual é o seu streaming preferido. É, caso não seja inscrito no canal, você pode apertar aqui, já na bolinha a gente, dá like nesse vídeo e compartilha outra vez em cores. E a gente se vê no próximo vídeo de a Bolinha. Já clica aqui, dá sua força aqui pra gente. Até, pra Até a próxima. próxima. Tchau, Até tchau, tchau.